Oi, gente. Hoje eu quero apresentar para vocês as sisters escolhidas. Essas vão ser as titulares, tá? Na verdade, estes, né? Porque a gente tem o Rafael aí no meio. São cinco, mas eu tenho mais para fazer testes, porque esses cinco pessoas, né, a Dani, a Bianca, a Márcia, a Nádia e o Rafael, eles estão próximos a mim o tempo todo, então é muito fácil chamá-los para uma fotografia, para uma avaliação, para ver como é que está o resultado, para vocês pedirem, ó, oh, chama lá a Dani, eu quero ver a estria dela, Dani, vem aqui, vamos mostrar a estria para fulana, então tudo fica mais fácil quando a modelo está próximo da gente porque quem trabalha com modelo sabe que a modelo faz o procedimento rapo pé nunca mais aparece é muito difícil você ter um feedback de alguém que está longe de você então por isso eu escolhi essas mais próximas mas vou ter outras vamos ter outras também é, assistam o vídeo conheça de perto saiba quem são e aí amanhã não percam as três horas da tarde a estreia do nosso primeiro dia do Big Sister Estrias. Tô preparando um início bem legal para vocês, tá? Oi, gente, sou a Daniela Duarte, tenho 36 anos e eu vou participar do Big Sister Estrias. Tô bastante ansiosa, porque eu tenho alguns locais, eu tenho bastante estrias, tá? Mas tem alguns locais que me incomodam. Então, eu tô ansiosa pelos resultados e espero muito que dê certo, tá bom? Um beijo, vamos acompanhar, meninas. Oi, boa tarde, meu nome é Nádia, eu tenho 37 anos e vou participar do Big Sisters de Estrias. Eu espero, né, tô bem ansiosa, tomara que dê tudo certo, que o resultado seja bem bacana, para que depois a gente consiga fazer com, com outras pessoas, né, pra, vamos ver, tomara que dê tudo certo. Tô bem ansiosa para começar. Boa tarde, gente. Vocês, a maioria, já me conhece, Meu nome é Rafa Savoy. Eu estou aqui para dividir com vocês uma experiência bem legal que nós vamos passar com a Ana, que é a de mexer nas estrias com alguns processos que ela está estudando para ver se vai dar certo ou se não vai dar certo. Uh, eu espero poder colaborar com a ciência, né? Uh, e, e eu, na verdade, participo desse Big Sister como Big Brother. Tá bom? Fui! Oi gente, meu nome é Bianca, eu tenho 20 anos, eu estou participando desse Big Sister pra ver os resultados das estrias e eu espero que dê certo, estou aqui por vocês. Oi meninas, meu nome é Márcia, eu tenho 43 anos e vou participar desse projeto de pesquisa com vocês. Gente, mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Nesse Big Sister, o que eu quero mostrar para vocês são os resultados de três tipos de procedimentos que eu vou trabalhar e vou explicar tudo amanhã. É, nesses dias, nesses meses que vocês vão me acompanhar, eu vou mostrar... É, os procedimentos antes durante e depois os resultados vão ser demonstrados por foto por vídeo nós vamos interagir mas eu não vou ensinar ninguém a fazer tá o teste vai ser feito por mim o procedimento vai ser feito por mim os produtos foram escolhidos por mim então eu não vou passar qual é a agulha, qual é o produto, qual é a profundidade. Ninguém... Adianta perguntar isso, porque ainda é um teste, ok? Então, depois que tudo for protocolado, é, der certo, aí sim eu vou passar tudo isso. Mas só depois de tudo concluído. Por enquanto, eu quero que vocês acompanhem os resultados. Entendido? Estamos conversados? Então até amanhã, às três horas da tarde. Beijão, até lá!